E aí pessoal, surgem aqui. Hoje eu vim dar uma atualizada sobre o evento do Farol 6, né, da Chapelaria. É... Informar que já está acabando o tempo das inscrições. Se eu não me engano, vai acabar daqui um Acho que menos de uma semana, vai acabar E... Tem uma novidade muito boa Adicionaram... As medalhas no, no, no Team Fortress Aí já Adicionaram as medalhas de participante Que é essa aqui A de, de segundo lugar Acho que eu pulei errado aqui, peraí. Opa, aqui, a de primeiro lugar A de terce, a de segundo Cadê? A de segundo lugar também e é de terceiro cadê terceiro aqui ó. cenário de terceiro é o que é uma coisa muito boa isso ajuda mais na divulgação acho que com essas medalhas no ipf vai dar uma aumentada aqui no... no evento e vai ficar mais fácil para fazer outros eventos vai ter evento de que eu fiquei sabendo vai ter o evento de duo, vai ter evento de por enquanto é só isso que eu sei, mas vai ter mais eventos agora a partir, a partir do ano que vem. Aqui também eu vou deixar na, o link na descrição. O modelo é, das medalhas, você olhar de pertinho aqui. Você pode mexer aqui com, com o mouse, você mexe para os lados, para frente, para baixo, para cima. Essa aqui é a de terceiro lugar, uma medalha de madeira com.. Como se fosse. Como é que chama isso? Eu esqueci o nome. Tipo aqui é a mamão. E.. Ah, dá pra entender o que, que é isso. Só esqueci o nome dessas plantinhas aqui, atrás. Aqui temos a de primeiro lugar com a cartola. Mostrando que você é o top. Cartola é top. A de segundo lugar é um. Acho que é um derby, esse chapéu aqui, eu não me lembro Ou é uma... Bom, é um chapéu coco, eu sei que é um chapéu coco E aqui temos aquele chapéuzinho do Heisenberg, lá do Breaking Bad Que é de terceiro lugar Mas o que eu quero mesmo é de participante E se a gente conseguir eu vou pegar de primeiro lugar Ou não Sei lá, Vamos ver mas então é isso, você que não se inscreveu aí no Farol, você se inscreve, é rapidinho. Vocês já devem estar sabendo como é que tá funcionando aqui. Aqui no site tá tudo explicadinho, eu também vou deixar o site na descrição. Vou deixar o Discord na descrição, o Discord aqui tá sempre... Tá rolando mix agora. Agora não tá porque é oito da manhã, eu tô, tô gravando isso de manhãzinha aqui. Tem um cara batucando lá fora, fazendo obra logo nessa hora. Mas aqui ó, pra vocês verem quantas pessoas já tem, ó, isso aqui é só uma listinha de pessoas que já tem Aqui tem todos os times já, tem o Maiku, tem os discípulos de Gaben, o Total Armados, o Quebra Cabeça, o Kill Yourself Squad, os âncoras que é o meu time, o Pão com ovo, os Kawaii 06, sei lá como é que fala isso Aqui tem um pessoalzinho procurando time e tudo mais e Procurando o pessoal pra jogar no time Aqui é onde tem os, os logs do... Os logs não! Os mixes, tipo assim, onde é anunciado que vai ter mix Que você entra aqui, ó, vai pelo TF2 Stadium Que é fácil de, de entender como é que funciona Aqui é o chat geral, o pessoal conversa, troca mensagem, xingamento, abraços E aqui você se informa e tudo mais Aqui tem o shitpost que tem um monte de besteira, pessoal caputando. Daqui a pouco proibido de postar aqui no YouTube, mas tudo bem. Então é isso aqui, ó. Aqui tem. Eu vou explicar aqui também como é que funciona esse negócio de tier 1, tier 2, tier 3 que foi adicionado recentemente. É uma coisa desse, né? tipo assim: o pessoal que joga muito bem tem mais informação sobre é, Six Pessoal que já jogou competitivo que tem uma, uma cabeça para essa coisa aí já tem ideia de como funciona eles são tier 1 tem muita gente aqui ó que é tier 1 tá vendo tem cerca de, de 20 20 pessoas mais ou menos aqui tier 2 é uma pessoa assim os é pessoal que tem uma noção maior mas não tão grande quanto o pessoal do tier 1 é um pessoal já informado, já jogou Six ou conhece bastante Mas não é tão, tão conhecido quanto esse pessoal daqui de cima é... E o Tier 3 é o, é o pessoal novo É tipo eu muito, muita gente aqui é novo Tá vendo que tem mais, mais gente do que nos outros tiers é... Aqui é o pessoal novo Aqui você vai ter preferência Tipo nos mix você vai ser sempre picado primeiro, assim, o pessoal vai te escolher primeiro para jogar os mix. Eu também sou parte do Tier 3, porque eu nunca joguei competitivo na minha vida Estou jogando pela primeira vez agora, os mix também estão sendo jogados pela primeira vez Os mix estão indo muito bem, o pessoal tá, tá curtindo também Os mix estão sempre bem organizados E pessoal, mano, sempre que der, colar aí nos mix, mano, eu sei que tá indo tarde tudo mais, mas... Itavinha, mano, tá sendo legal os mix aqui, então, é isso, vou deixar todos os links na descrição aqui, ó, do, do Sketchfab, do, do, do site, do Discord, do grupo da Steam, também vou deixar lá